No vídeo de hoje é um código do New Clube Penguin que lançou pra quem melhorar a Copa Pinguim de 2014 em 2022 oh. no New Clube Penguin. Eles publicaram isso no Twitter. Praise keep supporting you, time of Shot till ending. Of the Tem código Team Cororis. A tá de que britânico, gente. E é várias pontos de fundo do time: time tubarão, time verde, time vermelho, time amarelo. Os outros times são tão fropados que a nem lembro os nomes do time, só lembro dos tubarões. <risos> Misericórdia! Vocês voltaram na aba comunidade há sete dias atrás, desse que eu tô gravando no momento, que vocês queriam os vídeos do Cabrunco do New Club Pinguim de volta. E deu 67%. O mapa tá normal, tá vendo? Mas aqui tá funcionando tudo direito. Tá vendo, gente? Eu já conquistei tudo em live. Meu Deus! O molho picante tá muito ruim. Aqui na alba ao vivo, você vai encontrar a live que eu fiz. No New Club Penguin. Que vocês pediram pra voltar. E tá aqui o tutorial completo no New Club Penguin. Da Copa Pinguim. Vamos ver, conferir os planos de fundo. Inclusive é isso daqui. Meu Deus, não dá quase pra ver com esse roupa Pronto, esse é do time Tubarões time vermelho, molho picante. Que isso, gente? Ah, tá. Time vermelho. Agora o time amarelo. Cada roupa, hein? Esse clube Pinguim tem. E aqui é o time verde. Bem bonito. Eu gostei mais, deixa eu ver. Gostei mais do time verde. Combina mais comigo, porque eu tô de azul. E é bem fácil vocês conquistarem. Inclusive, eu tô fazendo nesse canal porque eu fui banido. Eu levei um strike no YouTube, penalidade. Eu não tô conseguindo postar lá e tô tendo que postar aqui. Então, se esse vídeo sair depois no canal, é por causa desse motivo. Aí, ah, eu esqueci de falar do PIN. É um pin antigo, mas tá valendo. É um pin de Halloween ainda. Vamos de sério. Tá aqui na EPF, na abóbora. Acho que tá dentro, né? Tem que entrar. Ah, a abóbora tá aqui, ó, gente. É um pin bem escondido mesmo, hein? Você encontrou a abóbora. Não é aqueles pin normal, não. PNG, não. Uma foto. É um pin bem escondido mesmo. Que legal. Não, é difícil, hein?